Fala galera, Claudio Félix por aqui, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre o segundo rudimento mais importante, na minha opinião, da tabela de rudimentos. A gente está falando sobre o toque duplo. É, eu vou deixar o link aqui de um outro vídeo que eu falei sobre o primeiro rudimento mais importante que existe, que é o toque simples. Se você não viu, dá uma conferida lá. Já deixa teu like, se inscreve no canal se você não se inscreveu e seu dislike se você não gostar também. Beleza? Galera, é o seguinte... É, o toque duplo, como o próprio nome diz, ele é um movimento que a gente com o um movimento faz dois toques, certo? Toque duplo. Talvez você já tenha estudado o toque duplo, já tenha praticado e de repente não está alcançando uma velocidade, uma melhora na técnica que você deseja alcançar. É, muita gente não consegue passar de um certo nível é, de velocidade no toque duplo, porque não se atenta o lance de que a gente precisa usar o rebote da baqueta que a gente faz com o primeiro toque para fazer o segundo toque, certo? A gente faz dois toques, certo? Sendo que esse segundo toque a gente precisa do rebote da baqueta para fazer ele. É, se você fizer só com o um pulso esses dois movimentos, esses dois toques, isso vai limitar a sua velocidade, certo? Vai chegar a uma determinada velocidade que você não vai conseguir passar justamente porque o movimento do pulso para esse tipo de toque, ele é limitado. Então, você precisa, precisa trabalhar esse lance do rebote, certo? Então, é o seguinte, que é que é a primeira coisa que você vai praticar. Você vai praticar sua mão separada fazendo o seguinte, você vai tocar, você vai arremessar a baqueta, quando você arremessar a baqueta, você tem que deixá-la voltar sozinha. Certo? Uma coisa importante de se falar, que eu sempre falo nos meus vídeos sobre isso, é que a gente pode tocar com a palma da mão para dentro, segurando a baqueta dessa forma, a palma da mão para baixo e o meio termo. No toque duplo, eu não uso só uma, uma, uma forma só. Ou a palma da mão só para baixo, ou só a sua palma da mão para cima. Eu uso das duas formas, ou das três formas, o meio termo também. Mas no toque eu gosto de usar a palma da mão mais para dentro, porque como eu vou usar o movimento de pulso mais curto e o segundo movimento vai ser dos dedos, né? Isso me facilita, né? A ter esse movimento. Não tem regra isso, você pode também fazer com a palma da mão para baixo. O importante é que você respeite esse princípio, né? De a baqueta ter que quicar, para você fazer o segundo toque. Então, começa treinando, se você nunca praticou pensando nisso, começa treinando uma mão de cada vez, treinando esse movimento. Toquei, quicou, segundo toque com os dedos. Mesma coisa se eu botar a palma da mão para baixo. Mas como eu disse para vocês que eu treino a maioria do tempo assim, O que, que eu estou exercitando aqui? Esse rebote da baqueta e o segundo toque com os dedos. O primeiro toque você faz com o pulso, a baqueta quicou, você faz o outro com o dedo. Agora eu vou fazer isso com a direita. Não né? estou fazendo com a esquerda porque a câmera ali pega melhor. Não precisa é, pensar em fazer isso com velocidade. O que você precisa é controlar esse movimento. Primeira é com o pulso, quicou. Segunda é com os dedos e eu não levanto mais o pulso. Certo? Eu abro um pouquinho minha mão aqui para a baqueta voltar. No meu curso Bateria Evolutiva, você encontra todas as aulas que tem uma relação com a técnica de mão, rudimentos, aplicado, aplicação de grooves, enfim, uma infinidade de coisas. Eu vou deixar o, o link aqui na descrição do vídeo, dá uma acessada lá que você também pode ter uh, acesso a muito mais coisas do que esse conteúdo. Eles vão estar lá também, beleza? Então, voltando aqui para a aula, a ideia é isso aqui, ó sempre isso. O que, que você vai fazer depois disso? Você vai começar a treinar os toques consecutivos como de repente você já, já treinava, certo? Só que você vai pensar em, em, em buscar esse rebote com os dedos. Se ainda assim você precisar de concentração para treinar mais essa movimentação, essa técnica, pode fazer, mais separado. Não precisa pensar no rulo, certo? No, no toque duplo direto. Isso aqui é fantástico, pessoal. Depois que eu comecei a treinar dessa forma, eu evoluí muito no meu toque duplo pelas, pelas aplicações na bateria, certo? Bom, feito isso, come começou a dominar isso, aí você começa a pensar no rulo. Mas você não pode perder esse princípio, ó. Primeiro toque com o pulso, segundo com os dedos. Rebotou, dedo. Vou executar com a palma da mão para dentro e a palma da mão para baixo. Para ambas as posições, o princípio não muda. Ação e reação. Agora, uma coisa legal é, que você pode fazer é tentar treinar em outras superfícies. Eu estou fazendo aqui no pad porque normalmente é onde a gente mais estuda rudimentos. Mas a gente precisa se atentar para o seguinte. A bateria ela tem várias superfícies com rebotes diferentes. Se você fizer isso no surdo, já vai ser totalmente diferente do que você fizer na caixa ou no hi-hat, por exemplo. Porque o hi-hat tem muito mais rebote, certo? O surdo já é muito difícil de fazer, principalmente se você usar uma afinação mais baixa igual tá aqui, ó. Mas você precisa treinar em superfícies diferentes para você exercitar a força do seu dedo também. No pad ou num lugar, numa, numa superfície que você tenha mais rebote, o que acontece é que fica mais fácil você treinar esse movimento. Que a baqueta rebota mais. No surdo já não acontece tanto isso, ó. Acontece muito menos. Durante muito tempo, eu treinei em travesseiro, treinei na perna também, onde não tem rebote nenhum. Certo? Para buscar essa força, esse volume, principalmente no segundo toque, onde a gente faz com os dedos. Certo? Um exercício agora que a gente pode fazer, que você pode incluir no seu estudo, é você pensar num ritmo. Por exemplo, eu vou contar. Ó, um, dois, três, quatro. Certo? Um...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 Batendo com o meu pé no chão mesmo, agora eu vou fazer o, o um e o três aqui para ter um sentido mais rítmico, mais gruvado. 1, 2, 3, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, Isso você pode fazer na bateria também. Se você, se você tiver o um setup para você treinar, você pode fazer isso na bateria usando o Hi-Hat e a caixa e o bumbo. Dessa forma aqui, ó. Você não precisa sentar na bateria para fazer isso, como eu te mostrei no pad. Você pode fazer no pad, mas pensando num ritmo. É, Existem várias outras formas de você treinar pela bateria. Por exemplo, tentando fazer o toque duplo pelos seus tambores. Você pode fazer nessa configuração. Um tempo para cada tambor. Um, dois, três, quatro. É porque se você fizer essa configuração, quando você sai do surdo e vem para a caixa, vai ser a mão direita que vai começar, então isso atrapalha um pouco, certo? Mas você pode trocar para cá antes do 1, você não precisa ter essa regra exata. Pode ser, ó. Certo? Isso é uma forma que você pode fazer. Não precisa se prender a isso, pode ser ao contrário, pode ser usando o um hi-hat. A ideia é você treinar o seu toque duplo pelo seu setup também, tá? Mas isso tudo depois que você tiver exercitado e treinado essa técnica do pulso e do dedo aproveitando o rebote. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e que de alguma forma isso aí te ajude a evoluir, a melhorar a sua técnica. Não se esqueça de deixar o teu like e se inscrever no canal se você já não é inscrito. Beleza? Até o próximo vídeo tamo junto!